Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! E Carioca tá morto, fez direto a sonoplastia de The Walking Dead, esse Pen Responde ele é especial, edição de playoff. Vamos começar perguntando pro robô, isso aqui é, é boa, porque eu tenho curiosidade pra minha sua loquil também. O que, que você tá achando de Wukong, robô? Cara, eu gosto de Wukong, eu acho o Wukong um campeão forte, é difícil você blindar ele, né, que tem um counterzinho que complicam o jogo dele, complica a lane phase demais. Mas se você conseguir uma lane boa, por exemplo, inimigo blindar Jace, pegar um Wukong, é bem forte, uma team fight muito forte, é uma lane phase que contra a range em geral é muito boa. Você pode levar o Ignite também, se tiver contra um duelista um pouco mais forte. O Fiora é roubada? O boneco ruim, né? Não é? Cara, Walker. Por que você acha que junglers assassinos não aparecem tanto? Além de não estarem no meta, e quais são as matchups favoráveis pra se picar? Um Kha'Zix da vida, um Kainha Azul? No competitivo é mais difícil de aparecer, porque esses campeões geralmente não tem uma muito boa. E no competitivo as pessoas costumam tomar menos pickoff E também geralmente você tem de ordem fight pra você pegar cedo. E esses tipo bonecos eu acho que eles são muito estacionais. Acho que você pegaria eles caso fosse Last Pick, você vê se eu é compra dos caras e vê se tem muito bonecos twist do outro lado, então acho que é muito raro as situações que eles são bons e geralmente você pega jungle cedo porque tem bonecos muito fortes na jungle. É praticamente a mesma resposta que o Lucy dá quando a gente pergunta de suporte de peel, porque competitivo é only game e assassino de game é cansado. Tinoz, o Schmitz está perguntando se Viego e Yoni mid deixaram de ser viáveis. Viego tomou muito nerf então acaba de ficar meio ruim ele na lane agora, tá mais jungle Yoni dá pra usar, só que tem outro champion pra usar deles mais forte pra usar no de Lucian, por exemplo, certo? Essas paradas aí. Você se diverte jogando com a build nova do Lucian? Ah, usei umas vezes solo kill, mas... Sou ruim de Lucian fazer ah, essa pergunta pro BTT é ótima. Eu não, não vou entender a sua resposta, mas... Qual hero do Dota você levaria pro LoL e qual champion do LoL você levaria pro Dota? Cara, tem um boneco no Dota que é bem divertido, que é a Medusa. Ela simplesmente, ela tem uma skill que ela, ela bate em todo mundo que tá em volta dela, tipo, no alcance dela. Quando ela ativa, tipo, ela dá um pouco menos de dano, né? Em todo mundo, mas ela acerta todo mundo. Ela tem um... Uma magia que é um escudo de mana que, tipo, ela toma... Quando ela ela toma dano, ela perde um pouco da mana em vez de perder vida. É tipo um AD carry que tanca muito e dá muito dano em todo mundo, assim, tá ligado? É no auto-ataque isso que ela, ela dá dano em todo mundo? É, tipo, ela, ela tem um, um arco que, tipo, ela solta a flecha em todo mundo, tá ligado? E tem algum do LoL que você acha que aguentaria o Dota? Nossa, pegada, hein? Acho que é Z, mano. Acho hum. que é Z tancaria um pouco o Dota porque... O Dota tem muito boneco roubado, então precisaria de um escapezinho, alguma coisa pra... Alguma mobilidade ali, senão ia ficar pegado. O Dota, pelo que eu entendo, eu entendo praticamente nada, mas pelo que eu ouço, ele balanceia sempre pra cima, né, com o objetivo de deixar os bonecos mais fortes e não mais fracos. Eu não consigo afirmar muito bem, não, mas... Tipo, tem muito boneco roubado. O LoL, geralmente, fica uns três, assim, tipo... Meu Deus, esse tá muito forte, mas... Cara, no Dota tem... Sei lá, tipo, eu que jogo de d assim, geralmente... tenho uns seis, assim, muito forte pra escolher, tá ligado? Sete. Uma pergunta minha agora, que me perguntam muito na live eu não sei responder. Qual que é o d mais forte do patch, na sua opinião? Top 3, vai. Cara, acho que... Varus... Varus, EZ... Ashe também? Ashe tá forte também. É, eu acho que esses são é um os mais fortes. Responde Ash, me sinto menos mal agora. Minha resposta sempre é Ash e Z. Tim, você acha que Kled é uma boa mid? É... O é meio... Tem umas coisas difíceis pra você pegar no champion. Você tem que sempre estar tá com o pocotó dele lá, né? Mas, no geral, ele não é tão forte assim, porque ele não tem muito controle de wave, ainda mais no mid contra a Magin. Mas é utilizável. Não é tão forte, mas é um champion ok. É bem forte nas fights, é bem forte pra startar alguma fight também. Como resposta a Kali, você acha? legítimo ou não? Uh, dá pra jogar. Ainda mais agora a Kali que tomou 10 nerfs. Antes era meio complicado, porque mesmo Kled sendo um counter, entre aspas, da Kali, a Kali dava ir em todo mundo, né? Não dá Pra todos aqui, pode, não precisa ser uma análise profunda, pode ser só um sim ou não, vocês que sabem. Vocês ficaram surpresos com a performance da Hensga ou foi esperado o que eles fizeram? Eu fiquei surpreso com a performance da Loud, mano. Eu falo a mesma coisa. <risos> <risos> eu esperava que a gente ia ganhar, só que eu acho que a Loud jogou muito abaixo. Mas a gente jogou bem também. O mesmo se estende pro Flamengo? Acho que, acho que jogaram. É, o Flamengo mal. foi bizarro, mano, pra mim. Engraçado, né? Sempre na mesma época. Desanda Que isso? Foi. Tá farpando, Kami? Não, mas... Uh, sou só um telespectador aqui, mas... Pelo amor de Deus Robô, eu, eu juro que não ah, sou eu que faço essas perguntas, mas... Eu, eu vai, perda qual campeão, campeão luta. dessa vez, dessa lutinha <risos> Qual que é o melhor counter de 7 no top? Como se joga contra ele? Não sou eu que faço, mas 7 é muito bonecão Uma que é sacanagem. É sete, normalmente quando você é um melee é difícil mesmo, em geral sei lá, Fiora consegue trocar com ele campeões que tem bastante burst, não muito burst mas sustém e consegue dar um dano nele e correr fácil, então Fiora por exemplo de melee mas em geral você... campeões ranged são bom contra eles, NAR Jace, Enem, consegue manter a distância dele, se ele vai pra cima você consegue dar um stun consegue kaitar, você consegue ter alguma habilidade pra correr, esses campeões normalmente são... são bons contra o set porque ele não consegue chegar pra te bater né, o campeão se te bater Dói, mas se ele não conseguir te bater, é dos melhores Carioca, nesse meta Em que Xin está praticamente Vocês falam Xin ou Xin Zhao? Xin Zhao É, cada é, hora falou uma coisa mano. Zhao, Xin Zhao, Eu preciso te perguntar, Carioca, você fala Lilia Porque é Lilia ou porque Você gosta de falar Lilia, mas é Lilia é errado eu, eu peguei o hábito falar de Lilia? Falar... Eu não sei eu, eu te copio, agora eu falo Lilia também Eu sempre achei que era Lilia Nunca ouvi ninguém falar algo sem ser Lilia Nesse meta em que Xin está praticamente Absoluto, sejam prioridades nos Picks e Bans Quais seriam os campeões que lidam melhor com ele? Haveria espaço para Trundle nesse momento? Cara, sim, entendi é, Bastante gente está picando o Trundle como resposta É o é um moleque que ele é muito bom V1 contra o Shinzal. O Trando é um campeão muito bom contra o campeão que não tem muita Mobilidade também, por causa do Pilar dele Então, se o cara pega o você pode responder De Trundle. acho que o Olaf também é uma boa opção, e acho que são as melhores respostas contra o Shinzal. Zhao. O Spin Responde tá super educativo, eu vou fazer mais uma pergunta. Você faz geralmente smite vermelho hoje em dia, né? Cara, depende, mas acho que a maioria das vezes sim. A maioria das vezes eu faço smite vermelho. Chinouse, pergunta da Lux, desgraçada, e a pergunta é muito óbvia. Por que você não pega Lux no CBLOL? E, o tô... o shape é ruim. Tadinha. Ela, ela completou a pergunta com a melhor boneca desse jogo e possui as skins mais o perfeitas. O shape é muito bom, só que ninguém sabe jogar de Lux no CBLOL. O bagulho que é full skill shot, o shape o E também é meio fácil acertar, acho que essa da pergunta aí tá mais fácil pro Kami responder do que eu, porque eu não jogo de Lux há uns 6 anos, eu acho. A resposta que eu sempre dou é que é o único Champion do jogo que tem potencial de ter 10 mil de AP e dar zero de dano numa rua. TT, qual é a sensação ao saber que seu pique é assinatura, Draven, é totalmente respeitado pelas melhores equipes do mundo? Sei lá, mano, não ligo muito não, velho. Tá acostumado já, né, a ser respeitado? Nem respeito, o cara só olha lá... Vamos ver se esses caras jogam aí. Olha lá, tem um cara lá que é main-draven. Ah, banha essa porra, hein. Acha que entra um pouco no mérito de as pessoas não tão acostumadas a jogar contra e vem que é uma pessoa que joga muito main-draven e ficam meio receosas assim? O boneco é bem forte mesmo, né, Lene? Então, às vezes os caras não, não querem, tipo, arriscar, tá ligado? Às vezes você comete um pequeno erro e tipo, pode dar um snowball muito grande no jogo. Pergunta do Leozinho, essa aqui é muito relevante também. Agora que todo o elenco jogou em house, dá pra afirmar que é mais mais construtivo, um jogador jogar em house do que solo kill? Pra mim, com certeza. É bem melhor. Pra mim, comunicação, geralmente o pessoal tá mais tryhard também, tipo, eles querem... Pelo menos em house que eu joguei, o pessoal, tipo, era muito mais tryhard, tava querendo ganhar, então é mais fácil do time seguir uma call só, fazer as coisas juntos. Na solo kill, mano, é cada um por si, cada um faz o que quer, tá ligado? Mais difícil você aprender em solo kill. Então é uma boa opção para quem tá querendo entrar no competitivo. Sim, sim, é. E além do mais ser, tipo, joga com pro play, então você consegue ver a comunicação dele, como ele... Como ele Fala dentro de jogo, então você pode aprender muita coisa Eu acho muito produtivo para quem não é pro player Essa última pergunta, para finalizarmos, Upen Responde É uma pergunta muito longa, eu vou sintetizar essa pergunta Vocês acham que na experiência de vocês para esse playoff Será mais importante a experiência Individual na lane de cada um? Ou o conjunto? Essa pergunta, eu não, eu não gosto muito dessa pergunta Porque as pessoas gostam de separar essas duas coisas Mas elas, na verdade, andam juntas, né? Você não adianta nada você ser muito bom na lane E tomar 30 ganks porque você não sabe o que você está fazendo no mapa Vocês acham que vocês tivessem que colocar em ordem de importância, vai? Teria a experiência individual ou o macro? O trabalho em equipe como um todo? Acho que sempre coletivo, mano Ah, no jogo competitivo, coletivo, né? Solo kill e a lane a experiência vai te ajudar muito mais no coletivo Tipo, em fatores Assim, até às vezes Fora de jogo Preparação, etc para você chegar no campeonato Preparado e tal, mas acho que de individual não, não, não muda Muita coisa assim, a experiência, tá ligado? Esse foi o nosso pen responde ah! Ah! Esperamos que vocês tenham gostado Mandem muitas energias positivas Para esses lindos playoffs Tenho certeza que vai dar tudo certo, mas energia a positiva nunca é demais, né? Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentar o que vocês acharam do vídeo, compartilhar, ativar o sininho e nós nos vemos felizmente, se tudo der certo com uma vitória nas próximas semanas tchau, queridos